Beleza galera, canal Faixa Verde no ar, meu nome é Carlos Sato e estamos aqui com mais um news do canal É isso mesmo, a gente que ficou aí um tempinho fora, já falamos aí sobre a e 3 um pouquinho, que ficou faltando E agora hoje tem uma notícia, a Microsoft acaba de anunciar que Resident Evil Revelations e Hair Replay Chega ao Xbox Gameplay... Game Pass, tá? Então... Uh... Quem não conhece o, o Rare Play, tá? É uma plataforma que ele tem aí é, 30 jogos pra você jogar. Então, muito jogo pra você jogar. É, pra, pra você relembrar aí o que já rolou, alguns jogos da época do inteiro 64, algumas coisas desse tipo. E também o Resident Evil Revelations, aí, jogo bem bacana que vai estar tá jogando, tá? O Gold Film também vai estar tá disponível em março, tá? No, desculpa. Desculpa. <risos> Beleza, galera? Prazer. Beleza, galera? Prazer em estar tá aqui com você. Meu nome é Carlos Sessato. Esse é o canal Faixa Verde. Se você não segue nosso canal, pode seguir aí, de cá aí, clicar e bater naquele sino lá e tá curtindo o nosso canal. Tô sem voz um pouquinho, mas não tem problema. Tamo aqui, vamos falar um pouco mais. A gente acabou de falar aí, fazer um vídeo recente sobre a plataforma do da E3 né sobre a E3 falando sobre a plataforma Scarlet e hoje a gente tem uma notícia nova aí que a Microsoft acabou de anunciar que Resident Evil Revelations e Hair Replay chega ao Xbox Game. Pass. Então, você que não conhece aí, o Hair Replay foi essa coleção aqui que foi lançada aonde você tem 30 jogos de sucesso da franquia entre eles, Perfect Dark e também Banjo Kazooie. É, são jogos aí que foram bastante é, contemplados na época do Nintendo 64 várias pessoas jogaram e vai estar disponível aí para quem é assinante do Game Pass ou do Game Pass Ultimate lá, tá? Uma outra coisa também que vai estar disponível que a Microsoft falou, que o Gold Simulator, aí esse jogo já não gosto muito, mas vai estar disponível também no serviço conforme a Microsoft anunciou, o anúncio pelo menos dos jogos que estão sendo falado sobre Resident Evil Revelations e Hair Replay já está disponível a partir de amanhã na loja de aplicativos, tá? Além disso, mais dois jogos Que seria o Gold Simulator Ou Tides of Numera. Será lançado no dia 27 de junho Então tem muita coisa boa Vindo aí nessa plataforma Mas também tem muita coisa ruim é, Muita coisa boa também saindo Tá, da plataforma Então, alguns jogos deixam o serviço Como a gente sabe, são jogos que Ficam lá um tempo lá na plataforma Então, Next Up Real No dia 27 Dead Slut de Definitive Edition, dia Dia 30, dia 30 também sai Dev My Cry 4 Special Edition de lá, Shadow Complex Rebastered, então dia 30 de... Junho, e Ultimate Marvel's Capcom 3, esse eu vou correr pra jogar tá jogando, é um jogo que eu não queria Que saísse da plataforma, mas vai sair E Zombie Army Trilogy Dia 30 de junho também Sairá da plataforma, então Alguns jogos entram, outros saem É, é de se lembrar que no dia da E3 também Vários jogos entraram da plataforma Vários jogos também saem também Agora, então ó, é isso aí Galera, foi mais para tal tá aí Sobre Resident Evil Revelations e sobre Hair Replay são várias horas pra estar tá jogando Inclusive eu tava jogando um joguinho lá É... Outro dia que era um joguinho... Cara, eu não lembro nem o nome do jogo Mas eu tava jogando um joguinho que era da época do Atari Cara, joguinho ali fenomenal Deu pra ficar umas horas lá é, jogando, era uma navezinha Que ia cair nos negócios e ia montando é um jogo de puzzle, tá? Não é, não é muito meu perfil jogar puzzle Mas foi um jogo bem legal Um abraço galera, até mais Esse é o canal Faixa Verde com muito mais informações Aqui pra você E se você não conhece aí, você bateu de cara Com o canal, se inscreva no canal é, Dá aquele like aí Pra ajudar o canal a crescer muito mais Um abraço galera, até mais Esse é o canal Faixa Verde